Então, quando nós falamos da boca para fora, que a morte não existe, que existe acidente seguinte é ilusão, não houve um entendimento espiritual, porque a compreensão que deveria ocorrer para não deixar a ilusão passar é, a máscara de realidade para nós, né, a função nossa é desmascarar a ilusão e não é, só falar que ela não existe. Tá? Não pode haver uma morte onde a vida é presente. O que significa, por exemplo, é, eu estava falando sobre a questão do nascimento, por exemplo, esse corpo, a pessoa está me vendo esse corpo, tá? então eu falo que esse corpo não existe, choca o intelecto, choca o intelecto, porque a pessoa está olhando para cá e vendo esse corpo e acha que a atividade minha é de existir está ligada de alguma maneira a esse movimento que eu estou fazendo aqui com o braço, por exemplo. É, o objetivo da verdade não é corrigir nada, é tirar a ilusão, esse que é o, que é o segredo, nós, qual é que nós tiramos a ilusão, nós entendemos o que é real ali, é, no lugar, não podem as duas coisas ser presentes, tá? então vamos supor, Existe um corpo, vamos, vamos falar sobre o corpo, então, para a gente ter essa questão, uma seguinte coisa. Um corpo, ele, ele, ele tem vida, não tem? O corpo tem vida. Tem atividade. Então, a atividade, ele aparece como, ela aparece. O que é atividade? É Deus funcionando. Então, Deus está funcionando onde eu estou. Ele está funcionando aí. Deus está funcionando aí, tá? Então, eu, o que eu vejo aí? Eu vejo uma atividade divina atuando aí. Essa atividade que está aí, ela aparece como? Como a vida que está aí. Então, tem vida aí, não é? tem? vida aqui. O que significa isso? Deus, em atividade, é essa vida que está aqui. Porque aí está tudo muito, muito bonitinho. Agora, vamos continuar. Essa vida, ela aparece é, sob formas espirituais. Ela não é algo é, meio nebuloso. A pessoa diz lá, aquela vida lá, sei lá, parece, parece uma luz, não é algo assim. Ela é cor tá? Então existe a atividade divina aparecendo como vida, e essa vida aparece como forma. Draste, isso tudo que você está falando é. não é como se fosse a dualidade, é. a diversa, a solidariedade? É, eu estou querendo mostrar que onde a gente chegar lá. Então, ah, aproveitando o, o, o, o... o intervalo, eu estava lembro que o médico, uh -huh. doutor, não uh -huh. é o caso. Vida após a vida. Né? Uh -huh. Então, é essas pessoas que, por exemplo, sofrem paracardia, que uh -huh. vão embora depois, a pessoa fica lá e ela volta. Uh -huh. Então, a pessoa que voltou, ela falou assim que ela não conseguia falar para o médico tudo que ela, que ela tinha experimentado, uhum. porque tudo que ela sabia era em função de três dimensões. E que onde ela tinha ido eram tantas dimensões que ela não tinha vocabulário. Uhum. Dizer, era uma vida que já enxergava acho que em outras dimensões. Uhum. Essa explicação, ela está parecendo pouco complicada, mas eu quero chegar na, na maneira, através dessa, dessa sequência de explicação, tudo tá bom? Acho que acabou de chegar a mais uma atividade de crística. É uma atividade crística. Então, voltando aqui ah, naquilo, vamos dar uma acalmada <risos> aquela, aquela coisa lá. Por exemplo, existe, existe na Bíblia aquela questão que, é, depois o de Adão foi expulso do paraíso, é ligar o seu tempo conforme o outro, não é? Então, isso aí, dentro que a gente está tratando aqui, significa até pessoa achar que essa, esse conceito de atividade é que traz suprimento. Tá? Ou que o nosso suprimento é algo mutável. Então, é, tudo que nós temos que perceber, por, por que, que a verdade funciona é instantaneamente para quem quer o princípio absoluto, e a pessoa fica sempre achando que, que vai chegar lá quando faz o relativo. Acho que todo mundo já ouviu essa frase: ah, ainda chego lá, ainda chego lá, esse momento é isso mesmo, ainda chego lá. Uma <risos> frase muito, muito comum. Por quê? Porque a pessoa acha que a atividade dela é o conceito de atividade. Porque se ela chegasse no lugar do conceito da de atividade dela, a atividade dela ela fala assim, eu estou lá que eu sou essa atividade. percebe? ninguém vai chegar a, o e falar assim ó, um dia eu, eu vou chegar a viver alguém ouviu essa frase já? ninguém fala isso a pessoa tem um capítulo sobre vida tem aqui, ó, um capítulo aqui chama vida eterna assim, um dia eu ainda vou vou ler isso aqui ó. um dia eu vou, ainda chego, eu vou eu vou viver é uma coisa absurda, não é? Não é agora que a pessoa está viva? Tá? Agora, o que eu estou querendo passar é que a atividade é a vida da pessoa. Porque nós, nós achamos que nós vivemos, todo mundo acha que vive, sabe disso, não é preciso em coisa nenhuma, mas quando tem algo para resolver, ela acha que tem outra coisa chamada atividade que ela deve ou não fazer. Ela percebeu que a vida é auto-motora. Sabe? Eu não confio, né? Mesmo uma pessoa de tarde ela fala assim: se eu tivesse, mas agora eu tento fazer esse não acredita que ele vai fazer? Então, mas é que está, mas, mas. Porque separou a vida dela da atividade. É isso que eu estou falando, é a mesma coisa. É. Não existe, não é? Então, por isso que eu falei: a atividade aparece como a vida nossa. Então significa o seguinte. Eu estou vivo, eu estou ativo, e a atividade minha é a minha vida, tá? E é sempre assim. Quando eu, eu, eu faço essa, essa unidade de, de, de entendimento, eu não tenho mais o que pensar em fazer. Existe, por exemplo, a pessoa está lá, tem uma firma é, em andamento, foi assim, a, a coisa começa a, a nome no, da como ela achava que devia. Ela pensa que pessoalmente ela vai ter que tomar alguma atitude rápida para corrigir aquilo. Né? É, por quê? Porque ela acha que a atividade da firma dela né, é algo separado da vida dela. Por isso que eu estou falando que todo mundo já ouviu falar que a vida é onipresente, mas ninguém falou ainda para analisar profundamente isso. O que significa a vida ser onipresente, ou Deus ser onipresente, que é a mesma coisa. né? Se Deus é omnipresente, a vida é omnipresente, a atividade é onipresente, é uma só, e nós estamos sempre aqui, o que significa que, seja o que for que esteja acontecendo no visível ou no conceito de atividades, a minha atividade é Deus em atividade, sempre perfeita. É, é isso que é, que é, que é o capô é é é chave. Então, é, aí que entra a mágica da questão, porque quando a pessoa é, se envolve com as aparências e com as supostas atividades humanas, ela então fica avaliando se aquilo está bom ou não está né? tem dois tipos de coisas né? tem pessoa que liga o navio e fala assim ó, nossa, como é uma coisa? melhorou a minha vida depois que eu conheci o ensinamento né? então ela não conheceu o ensinamento ela achou que conheceu o ensinamento né? ou coisa do contrário eu conheci o ensinamento, piorou a minha vida quem será que? tem uma explicação, é normal isso? piorar? Também não conheceu o ensinamento. E qual é o ensinamento? É que essa atividade que está aqui, ela é constante, permanente, eterna e perfeita. E essa atividade é a nossa vida em atividade. Ou é a atividade divina que aparece como o ser que eu sou. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Você estava tá falando sobre a forma. A atividade tem uma forma, um corpo. E como é que é? É ah, espiritual. Aí cai mais ou menos o que ela está falando aí. Não, não se traduz para três dimensões, modificação infinita. Mas eu estou afirmando que existe a forma. Né? É, não é, existe a minha forma, nós somos um. Somos diferentes. Não, nós somos. Nós somos é, distintos sim. em forma. Mas a mesma natureza divina. <coughs> formas perfeitas. espirituais, não somos matéria. Então a nossa atividade, sempre uh, se falam isso daí, se passar um caminhão estourar essa aparência de atividade do meu, meu corpo, não né, houve nada no meu corpo. É isso que Jesus falou, destruirei esse templo e 3 dias o rei, o o rei. Então, não se ficar mais nada, gente, é isso aí, é isso aí. Toda atividade real, ela é invisível para a mente humana, esse é o ponto. E aí, ah, que é é isso que você tem, tem que dizer, essa É o que que acontecer tem que ser dessa Eu estou tentando colocar aqui, a, a, o que, como eu tinha, tinha falado, o que esse elemento de atividade que me veio muito forte essa semana, né, me dessa forma, porque ela é, é, quando ela tem a coisa forte, ela é prática. Sabe? A verdade não é profunda porque eu estou colocando algo profundo. É, é profundo quando ela toca no momento. Sabe? Tá? É aquilo que eu estava falando. Se a atividade é vida, eu estou vivo, eu estou em atividade. Então, é, toda vez que eu me identificar com essa atividade interna que eu sou, né, eu sou integrado com o quê? É a comunhão com Deus. Essa é a comunhão. Eu não tenho que fazer nada. Agora E essa atividade com Deus, então, é estar constantemente consciente dessa, dessa atividade, dessa existência é. única. É percepção de que ela existe. Percepção.